E aí, Bob Esponja? Olha, eu não quero parecer ingrato, mas essa comida me faz querer ter comido uma daquelas tortas-bomba. Uau, é! Eu tô com fome! Cadê oh, a comida? É não acredito que aquela... Acho que quis dizer com a gente. Isso! Sim, com a gente. por ter voltado e nem tenho vergonha de falar que comi terra, até que era gostoso. Acabei ouvindo que você perdeu sua lesma de estimação, Walter. Gary! Isso mesmo, Gary. Com essa fantasia cósmica, você vai poder entrar no portal que sugou ele. Mas tome cuidado, querido. Sua lesma está bem, bem encrencada. fantasia de flor. Eu aposto que vamos para um local gentil, cheio de raios de salve e bondade. Não desista, Garyzinho! Estou chegando! Essas criaturas, Patrick, são. são. Engraçadas! Não! Assustadoras! Ah, tá. Sim, esse é o meu segundo palpite. Oh, esse lugar todo é assustador. É frio, é úmido e é tão fedido quanto a lixeira do balde de lixo. Tá parecendo até essa poça de meleca que você pingou. Uh, devem ser os restos das vítimas do monstro que veio por aqui. Depressa, vamos achar o Gary. Can you Cascudo, é a Um pouquinho faz bem A gente devia se esconder naquele arbusto. Eu vou pensar em voltar pra casa. Oh, wow. Tipo de monstro, largaria uma barra de chocolate é assim! Sozinha! Meio comida! Sem a embalagem! Então, temos que achar o Gary antes que algo assim aconteça com ele! Não é melhor a gente ajudar essa barra a achar um local seguro? Pena que eu deixei a minha bolsa de doces na bolsa de carregar bolsas de doce! Eu acho que eu vou ter que colocar na minha boca então! Espera um pouco! Alguma coisa nessa gosma me parece familiar. Hum, hum. Hum. Cálcio. Uma leve pitada de proteína. E muito amor! Isso não é lama, é gosma! A gosma do Gary! Quanta gosma pra um caracol tão pequenininho! Ele deve estar tá com muito medo! Nós temos que achá-lo! A gente tem que seguir a linha de Cosma por essa cidade escura, assustadora e horrível. Que o monstro deixou! Que tipo de criatura farei? <risos> Com licença, você por acaso viu? Infelizmente não vi nada. Estou no meio de preparativos importantes da Copa Caracol. Se quiser participar da corrida, vai ter que pagar a taxa de cinco barras de chocolate. Só tem um jeito de conseguir a quantidade de doces que precisamos: tomar as crianças? Não! Vamos fazer travessuras ou gostosuras! Tá, acho que isso funciona. Essa Cosma. Você sabe onde posso achar alguns doces? Tem um peixe estranho que mora na casa lá em cima da cidade. Tenta ir lá. A passagem tá bem aqui, mas o caminho é perigoso. Um cara disse ter visto um monstro e que o bicho se milou pra ele. Hey, yeah. get Cara, caixas! E você se parece com uma! Às vezes as caixas têm coisas boas dentro, como um hambúrguer de siri. Ah, é. Você tá certo. Aqui, pega esse doce. Obrigado! Balões! Sabia que tem gente que tem fobia? Um pouquinho faz bem. pronto. Uau! Essa fu- No- Que- é Eu- Dembra! <risos> gostosuras ou gostosuras? Hum, olha só, que fantasia linda! ajudar vocês, jovenzinhos? Doces! Doces, doces, doces, doces e doces! Ah, oh, mas é claro, querido! Aqui, tome esta barra de chocolate. Uau, que retrô! Obrigado! Uau, oh, que coisa fofa! Rádio do programa Calabresa, Patrick. Calabresa, cadê? gelé... Uh, Não sei, mãe. Eles vão tirar sarro da minha fantasia. Vai dar tudo se... Sua fantasia. Obrigado. Meu amigo Nunca <risos> vi um peixe como esse sempre p fico p nervosa p perto p de p monstros. Descanse. É Descanso de últimas uhum. palavras. Ataque. sacação. Uhum. Tem um uhum. monstro. Tentando achar chocolate há três dias. Não sobrou quase nada. Exceto por... Bem, eu até poderia te contar. Mas vai ter que prometer dividir os espólios. Sou todo ouvidos. É, quer dizer, sou mais celulose, mas... Tá bom, tá bom. Olha, uma pedra estranha e pesada caiu atrás da minha casa. Bem no meu abrigo de chocolate. Talvez você possa mover... Aqui. Aqui. Se pelo Gary, eu ia pra casa assistir as reprises do Homem Sereia e Vestilhãozinho. Um é bom ele ter um bom motivo pra ter se metido em confusão. É, não seria porque a gente brincou com bolhas mágicas, rompeu o véu da realidade criou um caos cósmico e colocou toda a vida do biquíni em perigo? Eu disse um bom motivo! Você viu meu caracol? Ele é pequeno. Se ele for tão doce assim, então um monstro pegou. Ele roubou nossos doces e... A... Ele foi ele se... Obrigado, é... Patrick. Aqui. Obrigado. Ganhei uma pedra. Ah! Que todo mundo na escola diz que eu sou a sua criança mais esperta, talentosa e legal. É verdade. Monstro. Tem olhos sem vida, escuros, como se fossem de brinquedo. Travessuras ou gostosuras? Não consigo entender seu sotaque. Travessuras ou gostosuras? Ah! Por que não disse. Obrigado! Já temos doces suficientes. Vamos entregar tudo à senhora. A ah, gente! precisa mesmo Você de novo veio pagar a taxa de participação Como que chique Peraí, aí como é que Essa é uma corrida <risos> <risos> Mesma esponja, vai. Um pouquinho eu passei. Você sabe o meu nome! Sou eu, Patrick! Achei que eu era o Patrick! Não, eu sou o Bob Esponja, você é o Patrick! Pronto. Oh. Que tal a gente ligar a luz e confirmar isso? Bob Esponja, tá muito escuro aqui! Faz alguma coisa! Esses cabos estão brilhando! Podem achar que é Natal! Tão 3, Enchei os olhos ou se está em sono! <SILENCIO> Let's <laughs> go. Sure. Manda ah! nem botes, rompam um quem o faz bem. De perto é só moderadamente horripilante. É. E aí, é amigador! Doce e oh. Atrás do meu caracol, o Gary, ele se perdeu ou foi sequestrado por um monstro. Você o viu por aí? Sinto muito, mas não vi seu caracol. Já o monstro, dizem que ele vive no museu. É perigoso, mas deve ser a melhor chance de encontrar o seu caracol. Boa ideia. Vamos perguntar ao monstro se ele viu o Gary. Patrick, acha que monstros não sabem falar. Quer saber? O teatro monstruoso está parado. Se importa de me ajudar a deixar ele funcionando de novo? Se fizer isso, vou abrir o caminho do museu para você. E... Não gosto disso. Mas se tem uma chance do Gary estar lá, então não temos escolha. Oh, pobre Gary. Vamos consertar o teatro. <risos> seu amigo balão antes que minha plateia chegue. Não dá pra ter um show assustador com um balão feliz por aqui. Oh, olha só quanta gosma, Patrick. O Gary deve estar muito assustado. Tadinho. Talvez não seja só a gosma do Gary. Talvez o monstro tenha sequestrado vários outros caragóis. Mais bebezinhos em perigo? <risos> Me diz que não é isso. Ver minha casa daqui! Ah, oh, Errei! É outra pedra! Hum, pura deliciosidade! Acho que esses motoristas não têm cadeira! Um pouquinho eu passei! da praia Yeah, yeah. Olha todos os caracóis que o monstro sequestrou! Olha! Yes. É o Gary! Como a gente vai salvar o Gary sem o monstro caracol? Que é a gente! O Gary é o monstro caracol! Oh, eles crescem tão rápido, não é? Essa grande quantidade de doces deve ter deixado ele agitado. Não dá pra levá-lo desse jeito. Primeiro nós vamos ter que cortar os... Do ele daqui antes que o teto desabe. Mas o Gary ainda tá gigante. Relaxa. Quando voltarmos pra casa, ele vai estar tá pequeno de novo. Espero que tenha razão, Patrick. Eu nunca me enganei sobre nada antes. Eu acho que essa é a primeira vez que eu me engano. Agora a minha pedra tá... Sei que é uma situação bem desafiada. Mas dá pra parar de tagarelar. Eu tô tentando me concentrar. Ah, e... ah, é... Falando nisso, boas notícias. Ah! Acho melhor eu ficar aqui e tirar um cochilo na minha pedra. Desculpa, Patrick. Acabou.